E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga! Olá, amigo! Uma ótima semana para todos. Depois de um final de semana, sábado e domingo, muito bons, com muito sol e calor, temperaturas caem. Há um refresco. A frente fria que a gente falava passa pelo Oceano Atlântico, vai carregando de nuvens toda a faixa leste e, o pior, o risco de ventos fortes no decorrer do dia, temporais e até a possibilidade da queda de granizo. Isso pode acontecer principalmente durante a tarde. As temperaturas que passaram dos 32, 33 graus ontem vão até os 24 a 26 no máximo. E à noite dá um refresco, os ventos sopram do mar, um refresco para quem queria um friozinho de leve para dar um alívio naquele calorão. Tempo instável, portanto, guarda-chuvas à mão e no interior do estado, chuvas à tarde podem acontecer com facilidade. No interior, 30 graus, na capital, 27. Grande abraço a todos. Música